Suco de couve com limão, emagreça quantos quilos, posso perder por semana. Com esse suco de couve com limão, posso emagrecer 4 kg em uma semana. Claro, depende de cada organismo. Uma receita infalível de ingrediente rico em nutrientes, e esse suco detox são excelente fonte de energia. E isso para o dia a dia. O mais importante, é aliado para quem quer perder peso. Dica ótima, pessoas que trabalham em serviço pesado, para levar o cansaço, o suco ajuda a tirar dores musculares e isso tomando à noite, claro, né? ao deitar. Então, tomar um copo desse suco, você pode mudar também essa receita, tomar com laranja ou com oropronobis. E assim, gente, mas se você quer emagrecer mesmo, continue usando couve com limão. Então é isso que eu tinha que passar para vocês. Se gostou, aí, compartilhe, se inscreva no canal e até outro dia.